Tanuri, estou aqui no, na inauguração né, do seu espaço, muito bonito meu parceiro, você merece tudo, né? a gente sabe o quanto você trabalha pelo esporte, o quanto você faz pelo esporte, não só pelo futebol, mas os outros esportistas e pessoas comuns. Você é um grande merecedor desse super espaço que você tem, meu irmão, tá? Tô aqui prestigiando essa inauguração porque você é um grande homem. É, eu conheci o Dr. Tanura há muitos anos, desde 2006, acredito, é, tem 12 anos que ele trabalha com a gente, não só comigo, como todos os atletas da Chino Guerra, eu, Rafael Feijão, Eric Silva e todos os maiores atletas do Brasil foram uma grande geração no esporte familiar e ele sempre nos ajudou muito. Ele sempre foi aquele médico que já fiz algumas cirurgias com ele, joelho, cotovelo, né, coisas, e ele sempre me ajudou muito a, a, a, né, na minha parte de, de, de fisiologistas, né, manter a forma, suplementação. E é uma pessoa muito, foi muito importante na minha carreira como competidor. É muito importante na carreira de vários competidores do UFC. E hoje em dia eu sou embaixador do UFC, trabalho no UFC e ele é o médico do UFC. Então a gente tem um contato de, de muitos anos. Obrigado, doutor, por tudo que você fez na minha carreira, na minha vida e muitos atletas do Brasil. Obrigado de coração. Sucesso, meu amigo. Sucesso.